Edgar Martins foi aclamado fotógrafo do ano no âmbito dos Prémios Mundiais de Fotografia Sony 2023. O fotógrafo português destacou-se devido a uma série de retratos em homenagem ao amigo fotojornalista Anton Hamel, morto durante a Guerra Civil Líbia em 2011. Ao recriar um pouco a viagem do Anton, os passos que ele tomou, ao ir aos sítios que ele visitou e ao sítio onde morreu, ao encontrar-me com as pessoas com que ele se encontrou e que fotografou e outras envolvidas no projeto, nomeadamente rebeldes, milícias, todo o tipo de combatentes, militantes, portanto dissidentes líbios, mas também pessoas locais que ensinavam as suas próprias histórias, portanto ao encontrar intersecções relevantes entre os nossos percursos e também percebendo as motivações por trás dele, eu creio que fui ao reencontro dele, ainda que brevemente, mas eu creio que é importante também referir que este projeto não é apenas uma homenagem ao António. É um projeto que, uh, onde as ausências se vivem, uh, uh, portanto, que estão presentes uh, e é um projeto que fala sobre a dificuldade de comentar, a dificuldade de testemunhar, imaginar e representar a guerra e em tempos de guerra. Edgar é um fotógrafo inusual. Eu já vi o seu trabalho antes. Um, he's very intense, he's very serious. And what we liked about his portrait story was that it was portrayed as memory. It was memory of a friend, a uh, fellow documentary photographer. And he created a number of scenarios to represent the history of his friend. So it's portrait through history, um, really strong, beautifully done. Very brave to go to Libya. It's not a safe place to go to produce that, to have those ideas. Um, as fotografias que fizeram parte da competição deste ano vão estar em exposição em Londres até 1 de maio.